Olá! A Prefeitura de Rio Negro lançou nesta semana a Patrulha Patrimonial. Os servidores vão monitorar câmeras de vigilância em prédios públicos e em pontos específicos de algumas localidades do interior. Em caso de eventuais atitudes suspeitas, as informações serão repassadas à Polícia Militar. A Patrulha Patrimonial também vai realizar a Fiscalização dos Bens Públicos Municipais com um carro e uma moto plotados e sinalizados. E a Universidade do Contestado elegeu por meio do Colégio Eleitoral o professor Luciano Bendlin como novo reitor da Universidade de 2022 a 2026. A professora Solange Sprandel da Silva será a vice-reitora. A posse está prevista para fevereiro de 2022 no campus de Mafra. E um novo decreto assinado em Santa Catarina altera as regras de combate à pandemia da Covid-19. A principal mudança é que as máscaras deixam de ser obrigatórias em locais abertos. Eventos agora podem receber 100% do público desde que sejam seguidos os protocolos de vacinação ou realização de testes. Continue ligado no Rio Mafra Mix e fique bem informado.